Fala, fala galerinha! E aí, eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a nossa TBR da Maratona Literária de Inverno 2017. Vai chegando essa época de friozinho após o meio do ano e tem o quê? Maratona Literária de Inverno organizada por Vitor Almeida no canal Geek Freak junto de outros organizadores. Esse ano a maratona ela vai acontecer de 16 a 30 de julho, a gente tá em julho, né? Só que vai ter um esquenta antes, dia 15 é, Eu não sei dizer a hora, mas você vai lá no canal deles Ou então vai aqui no box de descrição que vai ter tudo bem explicadinho Além disso, esse ano é composto por três níveis Tipo assim, o nível fácil, que tem três é, desafios. desafios, o nível intermediário e o nível hardcore. E a gente, como é hardcore, vai participar desse mesmo. Que são o quê? Nove desafios pra completar o todo. O primeiro desafio, então, é ler um livro com a capa azul. Então, esse livro é só capa azul? Não, tô brincando, gente. É a capa dele é azul, que esse aqui é uma jacket. Ué. Então, o primeiro livro que eu escolhi foi As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. É um, acho que é um livro um pouco antigo já, mas é um livro que eu ganhei de presente e eu não sei muito do que ele fala, mas ele vai trazer algumas características de algumas cidades, não sei se fictícios ou não, aquelas que sabem muito sobre o livro, é né? Você. São capítulos super curtinhos e eu acho que, assim, vai favorecer bastante nesse clima de maratona. Meu livro de capa azul para este primeiro desafio é Meia Noite vinte de Daniel Galera, pra eu completar, quase completar na verdade, minha coleção de livros lidos. Espero muito, Jesus, que eu gosto desse livro, muito. O próximo desafio é Ler um livro que tenha menos de 200 páginas. Vou juntar, vou juntar mesmo livro, porque As Cidades Invisíveis eu acho que tem 160, se eu não me engano. E, enfim, encaixou em dois, né? Achei ruim, não achei. Ah, a vida é? é assim, aproveitando Sobrevivos inteligentes. Já aí eu vou colocar aqui nessa categoria o Na Escuridão Amanhã, de Rogério Pereira, da é Cossack bonito. Naif. É um livro super bonito, pega aqui ali. É aquele aveludadinho? Hum, okay. <risos> o que é? Ele tem, vamos lá, 125 páginas, olha isso. Menino! Muita gente, é. Tem trinta, gente, Tem 30. olha como é a digressão dele. Não dá pra, ver, não dá pra é metade, menos da metade da página que tem escrito. Vai ser ótimo. Não. Vai ser boca. O próximo desafio, então, é aquele desafio do livro que você comprou exclusivamente pela capa. Esse eu não comprei, mas eu compraria pela capa, então acho que vale. Vale. Acho que vale. Então vai ser Persépolis ou Persepolis, como vocês queiram chamar. Acho maravilhoso, porque um HQ também já dá aquela acelerada nas leituras, eu acho. Depois de um tempo você começa a achar algumas táticas para maratonas. Falando em diagramação, ótima, porque isso aqui é ótimo. E boca. capa, que eu achei bem legal. Na verdade, não tem nada demais. Eu só achei misteriosa, porque eu não sabia nada. Amanhã você vai entender de Rebecca Stan. Quem falou sobre ele uma vez foi o próprio Victor Almeida. Não lembro se ele falou bem ou mal, mas aqui porque é pequenininho. É, mas é bonito mesmo, você fala. Daí agora a gente entra nos desafios do nível intermediário. E o primeiro é ler um livro escrito por uma mulher. Olha aqui quem vê de novo, né? Porque eu vou burlar essa maratona é bastante. vou sim, porque enfim, vida tem dessas, né? A gente tem que otimizar as oportunidades da vida. O livro que eu escolhi pra cá, eu vou eu dizer. Eu vou isso mesmo, porque enfim, meus livros vários se encaixam em várias Categorias. Então vai ser Bom Dia Verônica de Andrea Kilmore Andrea, não, Andrea, <risos> eu tava aqui <risos> Andrea <risos> Andrea Kil, <risos> Andrea Kil, uh ai. -huh. O próximo desafio do nível intermediário é ler um livro sem saber a sinopse ou do que se trata. O meu livro vai ser O Conto da Aya. Eu não sei a sinopse, eu sei que existe uma mulher e algum que é relacionado a um grupo de mulheres. Pronto, eu só sei isso, mas tipo da sinopse mesmo eu não faço nenhuma ideia do que seja. E eu pretendo ler o livro e ver a série. E se eu gostar vocês vão ficar sabendo. O meu livro aqui que eu não sei, inclusive também é o mesmo que eu acabei de dizer. Na escuridão amanhã, não sei do que se trata. Comprei também pela capa, porque eu acho uma cama jogada é só. Diferente. O próximo desafio então do nível intermediário é Ler um livro nacional. Olha quem tá aqui. É um livro que eu quero ler muito, eu já comentei sobre ele aqui. E, e a gente vai coincidir essa leitura aí durante essa maratona. Vamos ver se tem uma resenha dupla aqui ou não, né? Fica aí no ar. que é também. Livro maravilhoso da Dark Side, que eu estou ansiosíssima para ler. E eu tenho a impressão que eu irei gostar. Gente, simplesmente todos os meus livros são <risos> nacionais. Oh, tá Opa, lá. tenho vários para escolher. E aí? Eu vou escolher o quê? Arrasou. Deixa eu parar aí. Azul. Eu vou todos. mostrar o Fazer dos Velhos, todos. porque eu ainda não mostrei, mas vou mostrar todos depois. Pronto, o Fazer Ludo Velhos é um livro nacional e tá aqui. Eu tô, arrasou, foi um réu. Me dei bem. Não, Na literatura Na nacional, Virginia. Mas vou mostrar até outro, vou mostrar vidas provisórias de Edna Silvestre também. Eu não não. se encaixa eu eu ca... em vários. Eu, eu, eu tô aqui, então. ó. Agora a gente entra no nível hardcore de verdade, que são mais três desafios e o primeiro é ler um livro que se passa em um período histórico importante. Novamente, ele vai aparecer aqui, né? Porque ele se encaixa em três categorias, minha gente. Então eu acho que isso é um sinal. Sim. Que eu vou logo. e é o que eu achei sobre ele. Eu vou dizer mais uma vez também. Acabei de mostrar e eu vou mostrar vidas provisórias. Porque ele tem aqui um período, né, que se passa em 1970. Que é o período de que? A ditadura militar no Brasil. Vem o próximo desafio, que é ler um livro com pontuação no título. Algum sinal de pontuação. exclamação, interrogação, vírgula, hífen, travessão. E, <aurais> e já! Bom dia, Varônica, né? Bom dia, Varônica. Bom dia, tudo bom? Tudo Ai. bom, Varônica. Ok. Então tem uma vírgula. Então a gente, né, nós vamos ler. Vai <orrow outbreaks> ser não apenas o próximo como o último, é ler um livro que é muito criticado ou que alguém não gostou. Eu vou me aproveitar de um desafio que a gente se propôs esse ano, né? E o meu... a minha... o resultado foi ler Crepúsculo. Então eu acabei colocando, essa capa também não vai me ajudar. Tá aqui pra representar. É bom porque eu acredito que seja uma leitura rápida. Aí quando o Vê termina o só fã de Crepúsculo. Bota no um capinha de vampiro saindo, o Ai, não é ligado o vampiro não, que eu cheguei chega triste. O livro que eu escolhi aqui foi criticado, bastante criticado, mas para o bem. Enfim, criticado pode ser para o bem ou para o mal, na minha opinião. E como eu não escolhi um para o mal, escolhi um para o bem. Vou fazer o Velhos, mostrando mais uma vez de Rodrigo Lacerda, e eu amo essa edição. É bem bonita a capa, a negravação é ótima, Eu amo as as letras. Ah. Manda mais. <risos> Manda mais, estamos esperando. E aí, fala aqui nos comentários se você também vai participar da Maratona, quais livros vocês querem muito ler. Lembrando que essa edição da Maratona... Vai acontecer mais ali pelo Twitter Mais enfaticamente E também tem um aplicativo, não é isso? Bem. Vamos deixar as informações aqui embaixo Então quem for participar, vamos embora E pra todo mundo se comunicar, se ajudar E se animar, e se atingar, E vamos pra frente Não esquece que aqui no box de descrição tem link pra todos esses livros que a gente falou Que tem na Amazon Deixa o seu like aqui se assistiu o vídeo até este ponto Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito Vamos participar da maratona junto com a gente E fica ligado em todas as nossas redes sociais Valeu! Valeu. Essa se é uma camisa pior. Essa camisa tua é boa de limpar? Acho que não. Ela é meio áspera. E essa aqui é lisa demais. Matei. Eu parece pouco que eu vou amassar dentro do ombro, então é forte que eu aperto. Chega dói da no dedos aqui Amassar assim. é meio difícil, não é incrível. É o vidro. É Dá pra pessoa amassar o vidro.